Olá, sou Danilo Zerbini, formado em Ciência da Computação e venho mostrar a vocês o projeto que eu produzi para a escala de coelho que é muito feito à mão. Então eu venho por esse programa facilitar a vida das pessoas e eu vou mostrar um pouco como é que funciona, tá? Como podemos observar, o programa é bem simples e ele tira a necessidade de fazer à mão. Como vocês podem ver, cada botão aqui tem um valor. Por exemplo, aqui... O acamado tem 3, o valor 3, assim como na escala de coelho. Né? Então, nós temos deficiência física, é 3 também, doença crônica. E você pode fazer o que a pessoa precisar e você pode calcular a escala de coelho. E nós temos aqui que o resultado é igual a 1. Um. Por exemplo, você acabou de utilizar o programa e o resultado deu 1. Um. Então, sabemos que quando é igual a 1, um, sabemos que o resultado vai ser R1. Quando for 7 ou 8 Vai ser R2 E resultado maior que 9 R3 Então cada botão desse tem o seu valor Os valores são todos Iguais ao da escala de coelho E por exemplo você, Se você errar ao fazer Você tem o botão de reiniciar Então você está fazendo O um projeto aqui, analfabetismo tal, Menor que um cômodo E você se querer colocou mais de um cômodo Já não pode esses dois juntos então você vai lá e reinicia de uma forma bem rápida, vai dar o resultado. De uma forma bem rápida, você, se você errar, você consegue reiniciar e começar tudo de novo. E, e todos os valores que tem nesse programa são igual a da escala de coelho. Esse programa foi projetado para aumentar a velocidade de como é feita a escala de coelho, que muitas vezes é feito à mão. Então esse programa vem facilitar o modo de como fazer a escala de coelho. Então é isso, espero que tenha gostado e até mais.